A figueira que não dava frutos Uma história que Jesus contou Esse é o Jeremias o Jeremias é um fazendeiro E ele tinha uma figueira Todo ano ele verifica sua figueira Mas nunca encontra figos Depois de três anos sem figos Ele fica cansado e quer cortar a árvore Mas bem quando ele começa a cortar a árvore O seu amigo Ricardo vem visitá-lo Ricardo vê o que está acontecendo e fica triste pela árvore. Ele pede a Jeremias para cuidar da árvore por mais um ano. Se a árvore ainda não tiver figos depois de um ano, Jeremias poderia cortá-la. Jesus contou essa história para mostrar aos seus amigos que todos nós morreremos um dia e que Deus nos julgará por nossos atos. Mas Deus também é paciente conosco e nos ama.